Você tem uma história que representa a jornada do herói, né? onde você tinha um problema, você estava no mundo comum, recebeu um chamado, até que a arte e terapia entrou na sua vida, ela te ajudou a superar esses problemas, e hoje você está voltando para o mundo né? com Elixir para compartilhar né? esse conhecimento que você desenvolveu para que outras, outros jovens possam superar os problemas que eles estão enfrentando da mesma forma. Né? Então, essa história Sim. vai ser a base de qualquer produto que você faça, porque é a sua história de superação. Isso é muito bom, porque é uma história emocionante, é, é uma história que vai conectar com as pessoas e vai sentir e vai causar emoções mais profundas nesses pais para que eles possam agir e trazer o que você tem para oferecer para os filhos deles, né? Então, uma, uma grande vantagem é que pai faz tudo pelos filhos. Né? Então, se você conseguir desenvolver uma narrativa bem profunda é, para esses pais, eu acredito que talvez seja mais interessante até você, você pensar né? se é pai ou mãe. Acredito que mãe seja melhor pela identificação com mulher, né? mulher para mulher, mulher. É as mães são, tendem a ser mais protetoras também e mais é, no sentido de, de fornecer o máximo possível para os filhos. Você pode trabalhar com ambos, tá? mas quanto mais específico for, melhor. Né? Por exemplo, é, é bem diferente você dar um, um, um, um exemplo de narrativa envolvendo o papel da mãe, né? Criando uma empatia com a mãe do que com o pai, porque são desafios diferentes, né? Que cada um tem. Então, quanto mais específico você for, melhor, tá?